Aí eu fui para uma salinha, para outra, pegar o nome e ver o que aconteceu, né? Primeiro você dá o atendimento. E isso aí não é tudo. O negócio é que quando a mulher falou assim: olha, você tem que pagar a consulta. Oh. Aí eu pensei assim: caraca. Eu... Boa tarde, meus irmãos panamenhos e brasileiros também. Boa tarde, minhas irmãs panamenhas e brasileiras também. Também. Ah, yeah. É porque eu estou falando brasileiro. Brasileiro e espanhol também. Hum, sim, sim, que sim. nós temos dois públicos. Temos dois públicos. Então se eu estou regressando a hora do, do como que lo, lo o hospital, so hospital. No, é o hospital hospital não não é hospital hospital seguro no centro de saúde centro de saúde que é, é é como é como pronto socorro no Brasil e aqui nós temos vocês estão vendo aqui né a, a ah, sim cadê, cadê? Aqui, a motinha, essa motinha nova, Vocês né? sabem que a preciosa infelizmente não teve como, então o Sandro já. Comprou. Ela é linda. Depois o Leandro vai mostrar vocês aí de pertinho. Vamos ver só de longe aqui. Depois eu vou sim. fazer um especial da motinha. Isso. E ela moto, lá é preciosa, não sei que dolista. E I um perro, mira isso. Sim, mira. Já tomou lá a vacina. Que a, a carriba tem sim. uma curva. E tem uns perro louco lá Eu não estou entendendo porque você tem o vídeo, o vídeo falando assim, em português. Agora Eu estou falando um pouquinho em português, um pouquinho ah, em espanhol. Okay, OK. Então, se acá, acá a tem um perro louco. Sim, um pessoa. cachorro maluco que toda vez que você passa por aí, pela caia, ele lhe ataca. Se você passa de moto, ele ataca. Por que? Los perros brasileiros, os cachorros brasileiros, brasileiros. É, só corre atrás da moto, e se você para, ele para, esse perro não. Esse perro, se você vai para lá, ele, ele ataca, ele morde, ele golpea. E Leandro já tinha me dito, é, quando você mira o perro, você levanta a perna. Pero que eu sou muito barrita eu não tenho essa perna toda que ele tem. Entonces... Então o perro foi Sim. E noque, né? Sí. E, e, e... e mira está... está... Com, sangrando, sangrando. São, com muito sangue até agora, porque isso foi 4 ah. eh, eh, da tarde, e agora, agora são, que horas? Não então, é espera Não tem como, é ah, cinco, cinco sí, cinco da tarde e mira todavía está com sangue. Sí. E fomos para, para o o centro, centro de saúde, a emergência, e a urgência, e Sim. vou, vou com vocês. falar com vocês. É por isso, é por isso que estamos assim nesse vídeo. Sim, vou falar com vocês brasileiros. O atendimento Panamé, ó. é Muito rápido, muito rápido. Quando chegamos lá, eu falei com o Leandro, ai, vai demorar uma eternidade toda e, e a minha perna tá sangrando muito. E nada, gente, nada. Dei meu nome, a mulher, em questão de 10 minutos, Leandro, e, tinha, e bastante gente tá esperando sim. lá para ser, ser atendido. Aí eu fui, aí 10 minutos a mulher chamou meu nome. Aí eu fui para uma salinha, para outra pegar o nome e é. ver o que aconteceu, né? Primeiro você dá o atendimento. E isso aí não é tudo. O negócio é que quando a mulher falou assim, olha, você tem que pagar a consulta. Oh. Aí eu pensei assim, caraca, eu, a gente foi desprevenido, porque é. aqui a gente pensou que tudo era público. É, mas olha só. Aí o Leandro, aí a mulher falou assim: tá, você tem que pagar consulta. Eu olhei para a cara de Leandro, falei: Caraca, eu não trouxe nada. E da carteira de Leandro tinha um pouquinho. É jovem, eu tenho 10 dólares. Sim, aí a moça, Só aí que tem. Leandro, não, não, não, eu pago, eu pago. Quanto custa? Dois dólares. É público, pelo que tem que pagar alguma coisa. Porque Sim. tem o seguro, pelo pelo, nós não temos seguro. Então, se, eu quero para pagar. Sim. E quando eu fui a pagar lá a lá, lá consulta? Dois, dois dólar. dólares. É. dois dólares. <risos> Aí tá, dois dólares, tudo bem. Aí tá. Aí a mulher foi, me chamou. Que que, por que, que você veio aqui? Aí eu falei que eu fui mordida por um cachorro. E é. ela foi, anotou lá, tá, vai sentar lá que depois te chamo. Aí eu sentei lá eu falei, pronto, Leona, agora espera, porque já pegou meu nome, espera. Porque é o que a gente tá acostumado aí Estão no é Brasil. Estamos acostumados em que Brasília que quer dar lá cerca de 4, cinco horas para, sei lá, consulta. E depois, para não, ass... e tava escrito, tomar lá a vacina e, e já... E tava escrito lá os papéis, é, urgência, tantas horas de espera, que não é muita importância. Sim de, duas, sim, de duas a quatro horas. Eu falei, pô, em que classe eu tô? Porque, não sei... Aí tá, aí foi, né, aí a mulher, aí depois, aí vem o um doutor, um homem me chama, porque eu não sabia que era doutor, porque eu nunca tinha, dois anos que estamos aqui, graças a Deus, nunca precisamos ir a médico, ao hospital, nem nada, essa foi a primeira vez. Aí um homem me chamou, Verônica, e tá, sou eu, aí era o doutor, ele sentou, o que que passou aí? Aí eu mostrei, ele foi e brincou comigo, falou assim, ah, só uma carícia do cachorro. Aí eu, carícia, doutor, isso aqui foi uma agressão. Aí ele começou a rir. Aí ele olhou assim pra mim, de onde você é? Porque meu, meu, o meu sotaque, que a gente conhece o sotaque e eles falam um acento, é assim, eu falo com vocês do jeito que eu tô falando, eu falo com o espanhol do jeito que eu tô falando com vocês, só que muda só o idioma. Eu não tenho um sotaque assim, essas coisas todas. Aí, aí eu fui falei de Brasil. Aí ele foi falando: Ah, sim, Brasil. Aí me atendeu muito bem, falou: vem, vem, vem que eu vou te levar para as mulheradas. Aí eu fui, ele me levou, e a mulher foi, me atendeu, e é tudo, gente, questão de cada é, intervalo, dez minutos. Ou seja, quando falava assim, senta lá que eu vou te chamar, era dez minutos. E, e isso tudo os outros sendo chamado também. Eu achei muito bacana o atendimento rápido. como as pessoas, como as pessoas me atenderam. Teve uma lá que ficou meio assim, mas depois que ela foi... Porque eu tava pedindo para ela falar devagar, para me entender. Ela, você não é panamenha Aí eu fui e falei assim, não, não sou. Aí ela, de onde você é? Eu falei assim, ah, eu sou de Brasil. Aí ela olhou uma para cara da outra, uma para cara da outra. Ah, sim, de Brasil. Como quem diz assim? Ai, meu Deus, desculpa. <risos> então, lá a experiência foi muito positiva. Sim, todas la as A primeira áreas. vez que usamos o Centro de saúde aqui em Panamá. Me, me encantou muito. O atendimento muito muito sim. pronto, muito muito boêmio, ah, muito rápido também e também e também teve o remédio né, ah hora, sim, é, sim porque o doutor me atendeu aí falou olha você vai tomar antitetânica e isso aqui você vai passar na farmácia aí eu, putz na farmácia é dentro de, de, do centro de saúde mesmo sim dentro do hospital aí eu fui pensei ô oh, caraca mais dinheiro Aí, e porque a gente tava sem. sem a gente não foi assim para gastar nada. Sim, Chegamos em casa e vamos comprar. Antibiótico e remédio de dolor. Sim. Aí agora é com o Leandro. Então você job para é quanto vai que dar, e aí olhou, pá, pá. Ah, 7 dólares. Pomada e antibiótico. Não, a pomada não. A pomada eu vou comprar a hora que eu não, não. tenho. Sim. É, o remédio de para dolor e, ah. Para, e antibiótico. Ah, pomada não, pensei não, que ela tinha. Todavia não tinha. Ah, eu pensei que ela tinha dado uma pomada. Eu vou comprar agora. Uma... Ah, ok. Ou seja, o um antibiótico e... e... para dolor. Não, de Para se está bom. Ah, ok. Ou seja, 7 dólares. Muito barato, muito rápido. o atendimento. Antibiótico e... que eu vou tomar para 7 dias. Para a primeira impressão se quedou muito bom. É então se é isso. Lhe agradeço por ter acompanhado nosso vídeo e ah tá, vai mostrar a moto. Não, a hora não. Agora a moto não. é depois. Por Até o próximo vídeo.